Oi, Xuxuzinho. Estamos aqui de novo. Ei, saudade. Tá. Hoje eu vou falar o dia que eu fui no salão e... Ei. Tá. Eu não gosto de cortar o cabelo porque assim, simplesmente... Yeah, eu não gosto. Eu tava deixando ele crescer por uns dois ou seis dias, mas pelo tempo eu cortei. Então eu não quero ficar que nem a Rapunzel, porque eu não quero que no cabelo fique grande, aí que, não, que eu ocupe espaço em toda a casa, aí, aí eu não ficar com casa que, que vai estar tá cheio de cabelo. Eu não fiquei triste, porque eu tinha muito cabelo. Aí eu não fiquei triste, eu, eu ele vai crescer de novo. Mas a minha mãe, tu sabe que ela não é igual a mim, ela chorou e muito. Choro quase mudou tudo eu sair de lá. Eu tinha que ficar no banho umas... 6 horas, é, aparentemente. Agora, quando sou eu, quando eu acordo e vou tomar banho, é só umas quatro horinhas, aí passar rapidão, tipo, assim, ó. Pra tomar banho no frio é, tipo... Bem ruim. Depois que eu cortei, assim, eu come... Quando eu saí de lá, tava um o móvel, então assim um vento assim, e mano, eu tive que falar pra todo mundo na minha escola, que era eu, porque todo mundo falou assim, ele cortou o cabelo, pai, eu posso fazer um negócio aqui que não faz parte do vídeo? Boy. Que saudade de vocês, eles não me deram tapinha, porque, porque né, são meus melhores amigos, mas tinha um, mas tinha um que não era meu amigo, eu pretendo deixar ele crer e não deixar de crescer muito, senão vai que rapiolha, eu não quero que fique vindo um monte de mosca, entrar na minha pra virar um zumbi aí sai todo, comendo todo mundo, aí virar um pomo zumbi de novo e eu fazer aquilo de novo é isso aí meus amigos espero que tenham gostado, deixe seu like se inscreva no canal se, go se gostar compartilhe com seus amigos se você tiver com todo mundo Fala pra dar like porque. Porque eu quero. Tchau.